Você sabe como fazer anúncio no Instagram? Tá vendo lá Stories? Eu trouxe esse cara aqui de novo. O cara manja. Roda a vinheta, uma colinha. Bem-vindo a mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, esse é o Paulo Marques, a gente tá com a mesma roupa. Com a mesma camisa <risos> e vamos pra frente. Se você não viu o outro programa que a gente tá com essa mesma roupa, clica aqui no card que você vai ver, que aqui é que nem o Chaves. Com a mesma é. roupa. Aqui, se você tem um canal no YouTube, você pode gravar 74 programas em um dia só. É isso mesmo. aí. Muito e demais. ó, a gente tá falando sobre Instagram. Os últimos programas que vão estar aqui no card também a gente falou sobre postagens, entregas e como o Instagram pode ajudar de forma visual a criar engajamento, a contar histórias. Mas agora, trouxe o Paulão aqui, como já conhecem, o Paulão, cara especialista em anúncios, marketing de performance. Eu tenho algumas perguntas para ele para ajudar você. Ah, paulão bem-vindo novamente ao guia de marketing. Tô ficando de casa aqui Pô, já. Hein? Ele acabou de se cumprimentar. Eu vou trocar o microfone aqui. Pra ele ficar mais perto dele. Não precisa de edição. Ah, não ah, é uma parada que aqui. É Eu vou pôr é um, pra... um baulão o microfone. Não, não minha tá. voz é alta, vai. Ah, vai pessoal, ficar legal. Pessoal, agora, a, a partir de agora, abaixe um pouquinho o volume tá. aí do seu uhum. fone, porque assim é, que é legal, cara. Vamos lá. Queria perguntar para você: fazer anúncio no Instagram compensa? Compensa, compensa sim, o que eu acho que você, é, você vamos falar aqui de novo, né? Que igual no outro vídeo, vamos falar com os microempresários, empresários, aí, médio empresários, etc. Você quer, você tem uma, uma presença dentro do Instagram. Compensa pra você se você não tem uma movimentação lá? Não, não compensa primeiro crie uma movimentação como o Bruno sempre fala, gere conteúdo, faça a primeira caminha porque não tem como subir a casa primeiro com o tijolo da parede, então faz, faz o alicerce primeiro, faz o conteúdo, vai, vai entendendo o seu público porque às vezes o pessoal quer sair fazendo Instagram e se você não lembra, falamos aqui do business.facebook.com, é lá dentro também que você vai fazer os seus anúncios do Instagram como, Paulão, no meio do caminho ali da sua. É, da, da, da, para fazer o anúncio, você tem lá posicionamento. Vê lá, você que já, já entende um pouquinho aí: posicionamento. Você clica lá e bota só o Instagram com as suas devidas dimensões, o que é dimensões, você tem lá sua arte, ele tem lá as dimensões certinhas da arte, para você colocar lá dentro, compensa, compensa se você já estiver fazendo a sua cama, o seu alicerce e tal, não vai sair fazendo anúncio no Instagram, torta direita, sem a menos um perfil no Instagram, já em andamento e etc, e outro grande motivo, ele é mais caro também, é um pouquinho mais caro. Então, assim, você paga lá pelos cliques, né? Toda vez que alguém clicar no seu anúncio, você paga um dinheirinho pro o Facebook. Então, ele é um pouquinho mais caro. Então, você precisa pensar melhor. Compensa? Compensa. Não compensa se você não está com a presença dentro do Instagram. Então, essa não, é a Paulo, minha recomendação anterior. Cara, o Paulo tá falando, a gente falou em outros vídeos, eu vou deixar aqui o card, porque o Paulão, tá vendo? Sem a gente combinar, por quê? porque isso é marketing. Não adianta você fazer só um canal. Ou não adianta você não ter nenhuma postagem no Instagram, no Facebook, e querer usar esse canal para gerar milhões de vendas. Todos esses cases que vocês encontram aí na internet, é uma galera que faz toda a comunicação integrada. O cara faz fazer um stories, você vai clicar no stories, o cara vai ter um site que funciona para celular. Você vai clicar ali e o cara vai ter um Facebook completo de informações. Então é isso aí. E Facebook, o Instagram vai te entregar um, um público bem qualificado, porque é uma galera que interage. Ele é muito visual, como a gente falou em outros posts. E os anúncios são mais legais ainda. Você pode fazer um Instagram Stories agora com, com animações, vídeos, fotos. Isso vai gerar um engajamento muito forte. Então, Paulão, obrigado mais uma vez. Você aprendeu aí que dá para fazer Instagram Ads dentro do Facebook Ads. Vê o outro vídeo aqui, você vai conhecer mais o Paulão. Tem o link do LinkedIn dele aqui, manda pergunta para ele. Aqui embaixo todos os links. Paulão, é isso aí. Obrigado mais uma vez. Paulão vai estar junto em outros vídeos. Se você ainda não é inscrito aqui no Guia de Marketing, se inscreve aqui embaixo. Clica para receber no seu celular todas as terças e quintas o nosso conteúdo. Deixa comentário, deixa coração. E toma o Adiciona aí, lá no LinkedIn. Adiciono, cara, pra dar match, pra dar Isso, match. Isso, pra dar match lá, é. tipo aqui, ó, tipo Tinder. Mentira, né? <risos> valeu, não é? obrigado, até mais!